Estamos chegando agora na, no capítulo 9 do livro, eh, que é uma pesquisa em particular, aproveitando os trabalhos de Thomas Piketty, eh, que tem um impacto mundial ao redirecionar as pesquisas econômicas e passar a entender de maneira integrada como funciona o sistema. Olhando, nós vimos os grandes grupos financeiros, né, os 737 grupos, depois os 147, na realidade um clube de ricos. Nisso, temos um clube muito mais fechado, de 28 instituições financeiras, que tem mais recursos, mais ativos do que a maioria dos, uh, uh, dos países, e que passaram a ter esse poder político sobre as empresas, e que passaram também a capturar o poder político, ou seja, nós vimos que não é hoje só financiar os lobbies, é financiar o, uh, as campanhas eleitorais, portanto, comprar uh, simplesmente uh, os, uh, os políticos, isso não é só no Brasil, isso está se tornando mundial, em particular nos Estados Unidos a partir de 2010. É também a captura do judiciário através do sistema paralelo chamado de Settlements, de acordos judiciais, uma justiça especial para uh, corporações, a captura Uh, da mídia, né, pelas grandes uh, uh, corporações, a captura das universidades que eles estão comprando hoje como batata frita, enfim, de maneira generalizada, a entrada na nossa privacidade, o uso de nossas informações as mais íntimas através do Facebook, Google, e outros, a, a, a, o controle das próprias Nações Unidas através de sistemas financeiros, ou seja, temos essa captura do poder em que o poder econômico e financeiro dentro do econômico se juntou ao sistema político e mudou a cara do funcionamento do capitalismo. Né? Isso é nas últimas décadas e esse, esse capítulo e análise do Piketty permite entender essa nova lógica. O primeiro ponto dessa nova lógica é essencialmente, a financiarização. Certo? No geral, o PIB no mundo evolui 2%, 2,5% ao ano, enquanto que a rentabilidade de aplicações financeiras é da ordem de 7% a 9% ao ano. Para onde vai o dinheiro? Para onde rende mais? Aplicar, fazer aplicação financeira rende muito mais do que investir, produzir sapato, construir casas do gênero, ou seja, as empresas vão para onde rende mais. Isso gera uma deformação radical. Isso gerou justamente a desigualdade, que já vimos logo no início, né? esse, esse 1% que está com mais patrimônio do que os restantes, 99%, isso gerou um, um, um sistema social, econômico e ambiental completamente é, desarticulado. Né? Lembrando que é um bilionário, né? um bilionário que aplica a 5% o seu bilhão, ele está ganhando 137 mil dólares por dia. Como ele não consegue consumir tudo isso, ele reaplica... Né? ou seja, no dia seguinte está aplicando o bilhão mais 130 e tantos mil, enfim, isso gera o que se chama o snowball effect o efeito bola de neve, onde de mão no bolso, o mais rico fica muito mais rico, enquanto o pobre, claro, ele consegue apenas fechar o mês, não aplica coisa nenhuma, certo? O resultado o pobre vai ficando mais pobre e gera essa explosão da desigualdade no que a gente tem chamado de capitalismo rentista, porque não é um capitalismo que produz sapato, constrói casa. É essencialmente eles é explorador das próprias empresas que eh, produzem sapato, constrói casas ou que eh, produzem medicamentos para a uh, uh, rentabilidade dos aplicadores financeiros. Ou seja, mudou de maneira uh, radical uh, todo o processo uh, uh, uh, do capital. Isso não favorece uh, nem o PIB, porque eles exploram os produtores vertigos, as, as empresas, não favorece evidentemente o social, porque é dinheiro que vai para a minoria rica, que se transforma em mais aplicação financeira e tampouco eh, favorece o meio ambiente. É só ver a quantidade de empresas como a Volkswagen e tantas outras que fazem desastres ambientais porque tem que assegurar o dinheiro para eh, os rentistas. Né? É só ver o desastre de, eh, de Mariana. Isso é ponto um. Ponto dois é que a lógica da exploração mudou. Né? A gente estudou a mais-valia, enfim, o patrão que explora os seus trabalhadores não para o suficiente gera a, a tal da mais-valia, mais né? é, que é a diferença é entre os salários e os ganhos do, do, é, do produtor. O que hoje se gerou é um outro sistema de exploração que eu tenho chamado de mais-valia financeira, né? que é a exploração através da taxa de juros e através é, do endividamento. Né? Isso... Impacta as famílias, porque as famílias elas vão ter é, que pagar é, juros no crediário ou no empréstimo é, é, financeiro ou na hipoteca que gera geram, enfim. Esses juros tornam tudo mais caro para as famílias. Isso trava a demanda, é o que aconteceu nos Estados Unidos a partir de 1980, o que tá, aconteceu no Brasil quando se gerou o golpe e travou as capacidades de evolução. Da, da da demanda das famílias. né? É, é também Isso impacta também as empresas, porque as empresas pagam juros muito elevados e tem que é, é, render dinheiro para os acionistas quando se trata de, de grandes empresas. Então, essa exploração financeira é um custo para as empresas. Elas repassam isso nos preços e as famílias que pagam. Ou seja, isso paralisa desse lado também a economia. Né? É, e isso paralisa, evidentemente, também Uh, o, o Estado, né? uh, O estado vocês vão ver nesse capítulo, nós temos cerca de uh, 50 trilhões uh, de dólares de dívida uh, no mundo, dívida pública, os Estados endividados, como no Brasil, né, por exemplo. Certo? E o Estado tem que pagar juros sobre essa, uh, sobre essa dívida. No Brasil é absolutamente escandaloso, a gente vai ver isso mais em detalhe mais à frente. Certo? Mas basicamente, uh, uh, sabe o que é? Se tornou mais interessante... É, para os políticos tais como temos, endividar o país do que cobrar imposto. Cobrar imposto dá conflito dá problema, certo? Você tem que levantar o dinheiro, você tem que convencer a população de que esse imposto vai ser útil. Você tem que usá-lo bem para as pessoas não se revoltarem com o imposto. E o fato de você é, endividar é, o Estado e de ser mais fácil endividar é, o Estado do que cobrar é, imposto, vai deformar mais ainda porque o dinheiro eh, que a gente pagou sob forma de imposto, em vez de servir para fazer gerar infraestrutura, de fazer políticas públicas, saúde, educação, etc., vai eh, para os bancos sob forma eh, de juros. Né? Então, veja bem, nós estamos gerando essa classe de rentistas, de super ricos, certo? através da exploração das famílias, exploração das empresas e exploração da máquina do Estado. O Estado se tornou uma máquina de extorsão de pessoas em proveito do sistema financeiro. Isso, obviamente, é absolutamente é, é, insustentável. Né? No Brasil, é, isso está gerando cerca de é, 400 bilhões de reais por ano, são cerca de entre 6 e 7% do PIB, que a gente transfere é, dos nossos impostos essencialmente para é, intermediários financeiros. Né? Então na realidade, o estado fica amarrado nesse processo. A dinâmica, voltando aos números, né? para o, os grandes do dinheiro, rende mais você fazer aplicação financeira endividar o estado endividar as empresas endividar as famílias do que produzir então se gerou esse capitalismo rentista que não produz ele explora pelo contrário ele trava a capacidade de expansão da produção quando se gera uma taxa de juros elevada nos vende a ideia de que isso é para proteger a gente da inflação isso é engordo. isso é engodo não tem nada a ver quando você tem uma economia em crise que as empresas têm estoque parado você elevar os juros pelo contrário qual é qual é a lógica dos juros da inflação é que imaginar que uma que uma economia que está se crescendo rápido demais né a gente aumenta os juros da taxa selic portanto aplicar em títulos do governo sairia mais rentável do que, do que investir, isso esfria é a economia para segurar a inflação. A inflação, no caso, é chamada da demanda. Você tem demanda ex excessiva sobre a produção, o que eleva os preços. Aqui é o contrário. Né? As empresas, os, os comércios, não sabem o que fazer com a mercadoria. Estão baixando os preços para tentar escoar o produto. Elevar a taxa de juros não faz nenhum sentido. Né? Tanto assim, que tanto que a gente brigou Está se uh, uh, baixando, baixou um pouco uh, o juros, baixou bastante, mas a inflação baixou mais ainda, porque estamos em crise, o que significa que, em termos reais, a taxa ainda é muito elevada certo? sobre, a, sobre a, a, a dívida pública uh, e uh, sobre um estoque de dívida muito mais alto, que está aumentando, né? o resultado é que continuamos a transferir cerca de 400 bilhões do Estado para... Uh, os intermediários financeiros. Qual é a proposta geral do, do Piketty? A proposta básica é o seguinte, é o um imposto progressivo sobre capital parado. A ideia é a seguinte, nós no Brasil, vocês sabem, né, no, é, o, é, foi gerada a isenção sobre lucros e dividendos, que é uma coisa é, surrealista e contraprodutiva, porque você pega todos esses capitais parados, que são de aplicações financeiras, de, de rodízio de papel, o um cassino, a especulação, se você toca um imposto forte, ou mesmo moderado, sobre esse estoque de dinheiro, as empresas, os grupos que têm esse dinheiro todo aplicado nessa, nessa bola de neve, vão ver que a bola está começando a diminuir vão pensar bom, deixa eu fazer alguma coisa de útil com esse dinheiro porque está reduzindo, certo? Então, na realidade, se trata através do imposto progressivo sobre capital e outras medidas de assegurar o que, por exemplo, é assegurado na China, certo? A China controla o conjunto sistema financeiro e o sistema financeiro é obrigado a investir em infraestrutura, investir no social investir na produção, etc., para gerar os bens que a sociedade precisa certo? você tem um controle sobre os ganhos improdutivos. Né? Então, em vez de você massacrar o, o, o trabalhador com o imposto sobre a, a renda dele ou massacrar os produtores nas empresas, você passa a cobrar os impostos em cima dos grandes grupos financeiros que não produzem, com licença da palavra, porra nenhuma nesse processo. Então, veja bem, quando Roosevelt tira, eh, nos anos 30, Uh, o, os Estados Unidos do buraco, eles um baita imposto sobre grandes grupos financeiros, né? os bancos, os, os barões ladrões, como se chamava nos Estados Unidos, certo? E usa esse dinheiro para dinamizar a economia a partir da base. Essa base significa, de um lado, gerar uh, mais renda para a população, porque isso gera demanda e ativa as empresas e gera uh, uh, uh, mais emprego, e por outro lado, esses dois, o consumo das famílias e a atividade empresarial, geram receitas para o Estado que pode gerar a outra vertente de bem-estar das famílias, que é o acesso à saúde, à educação e o conjunto de bens que a gente chama de consumo coletivo, né, segurança, etc., que são essenciais para o bem-estar da família. Né? Não é só do, do bolso da gente que a gente vive. A gente tem que ter infraestrutura, a gente tem que ter hospitais, a gente tem que ter um conjunto de bens. Onde que funcionam, onde funciona no mundo, pegam o Canadá, a Suécia, a China, o diabo, são universais, gratuitos e, e, é, é, e públicos. Né? Então, de certa maneira, a visão que a gente pega com o Piketty, com esse capítulo, é a necessidade de deslocar os ganhos de rentistas improdutivos, os que vivem de renda, não é? que é tão chique, não é? para é, os que produzem efetivamente alguma coisa. Quando a gente lê o Piketty, o Piketty não quer fazer derrubar o mundo, o socialismo, comunismo, qualquer ismo que vocês inventem, certo? Ele quer um capitalismo civilizado pelo menos que volte a produzir e a partir daí vamos ver para a gente onde caminha, né? <SILENCIO>